E aí me diz uma coisa, se você descobrir uma estratégia validada dentro da e para você vender nos próximos 20 minutos, seria interessante para você? Porque é uma estratégia dos top afiliados e secretas que eu vou te revelar aqui na tela do meu computador, passo a passo, só para você copiar e colar e começar a ter resultados. Olá galera, mais um vídeo para vocês do canal Miguel Alves empreendedorismo digital. Para quem não me conhece, me chamo Miguel, eu trabalho com marketing digital há 4 anos e estou aqui para ajudar você a compartilhar conhecimento e experiências que sempre eu tenho em um campo de batalha. Quero poder ajudar muita gente, impactar muitas pessoas nesse mercado passando a verdade e também todos os processos realmente em campo de batalha, que é o qual eu executo hoje e meus negócios online. E se você chegou até esse vídeo porque de fato você quer aprender a fazer a sua primeira venda como afiliado na Bripe, vou te mostrar uma estratégia validada que você vai conseguir aplicar e começar a ter resultados ainda hoje mas antes da execução já te peço para você já se inscrever no canal deixar o seu like o seu comentário vai ser muito importante se você não for inscrito e se você for inscrito já deixa aqui seu comentário aqui o seu like vai me ajudar bastante compartilha o conteúdo porque esse tipo de conteúdo é muito difícil esse tipo de conteúdo eu ralo bastante para trazer para vocês aqui forma totalmente gratuita para te ajudar aqui no canal beleza então sem muita e indagações um bora para o nosso conteúdo Então, pessoal, o que você vai fazer? Tá, você vai ver aqui no Google, você vai digitar aqui o bribe, tá? E automaticamente você vai ser direcionado para essa tela. Se você não tem um cadastro, fica tranquilo. Tá? aqui é bem simples para você fazer caso que você necessite precisem né, de um vídeo bem específico tá como fazer um cadastro na bright você só me deixa aqui nos comentários que eu vou fazer para vocês conteúdo tá bom então você fez o cadastro você vai ser direcionado para essa página aqui vai ser a plataforma né, que você vai estar tá atuando, beleza você vai clicar aqui na opção de loja tal tá, loja tá? Tem aqui produtos físicos, tá? Produtos digitais, tá? Então você vai definir aqui que a nossa estratégia é: é produtos físicos, tá bom? Você já pode ver aqui que temos vários produtos. Um produto muito bom que é para você trabalhar que dá muita grana também. Esse produto aqui, ó, que é o Cucumi, tá? O produto que ele tá, ele tá com 150 watts, tá bom? Então você pode vir aqui, ó, você pode ver, pode dar, dar uma, dá dar uma, dar um tour, tá? Você pode. Você pode dar um tour aqui dentro, tá? Você pode ver que tem vários produtos bons, tá? Então, eu recomendo que você pegue produtos, vários produtos, tá bom? Aqui dentro, vários produtos físicos aqui dentro, que tem no mínimo, no mínimo tá? Até uns 70, 80 watts, tá bom? Você vai estar tá, corrigindo aqui, tá vendo aqui, tem produtos bons aqui. Isso aqui, ó, isso aqui já tá 74, tá bom? Tá bom também. O que tá dentro do nosso conforme, né, de estratégia. Então, você vai definir que tem vários, vários. Você pode estar tá pegando aqui, tá? E temos muitos produtos aqui, ó. Tem muitos produtos físicos, tá? Aqui ó, você vê que tem mais de 268 produtos que você pode tá desbaravando, tá bom? É o nosso foco aqui. Eu vou pegar aqui como exemplo, tá? Bem, bem claro mesmo, bem claro na lata, ok? Aqui ó, Cucumi, esse produto aqui, cara, muito top. Ele é um produto que se vende por si só, tá? Você vai vir aqui ó, informações, tá? Mais informações, você vai clicar logo que vamos corrigir aqui alguns pontos né do produto tá o produto ele tem página de vendas você pode estar tá corrigindo aqui tá ele é um preço dele aqui tá R$197 então a comissão dele tá boa tá ótima a comissão tá tá mais de 60% de comissão tá bom e aqui na parte da comissão ó, você pode ganhar até quase reais tá bom por indicação de vendas é tá muito top isso aqui tá muito bom ok é você pode dar um vídeo aqui também na descrição é muito importante você ver esse produto ele dá ele, um material ali excelente tá bom você tem suporte também vai fazer muita diferença, a mesma coisa, né? Que é do produto o digital também. É o físico, tá bom? Vê se o produto tem todas essas características aqui para é, melhorar a tua entrega, tá? vê se tem suporte aqui. Tem um suporte aqui no Telegram, dá tá, Isso aqui é muito importante. Você também tá participando tá, do grupo para você conversar, né? você manter ali aquela interação com o produtor, tá bom? Porque com certeza esse produto aqui é um produto que vende bastante, tá bom? E dá para você fazer muitas vendas com esse produto, tá? Vamos verificar aqui a página de vendas, tá? Vamos clicar aqui na página de venda dele, tá? No link. É um produto legal. A página é, é converte, tá de alta conversão. A página então corrija esses pontos, tá? Veja bem, para você não é tá empenando depois aí pecando de alguma forma, beleza? Bem tranquilo. Então, o produto é cara. A página é top. A página é de alta conversão tá é um produto super validado, beleza? Então, olha só, tá completa mesmo. Tem provas sociais de reais. Tá bom, olha só que legal. Beleza? Isso aqui é uma página que você vai vender bastante. tem aqui, ó, tem uma bolinha aqui do WhatsApp também, inclusive, tá? Para o cliente tirar dúvida, né? É sobre o produto, tá bom? Então vale muito a pena você se afiliar a esse produto e você vender muito, tá? É, usando aqui realmente um site secreto que eu vou ensinar para você aqui agora, nesse exato momento, tá? Mas antes de te revelar o site secreto, tá? Eu vou passar para você aqui, eu vou mostrar para vocês como é que você faz para pegar o material desse produto, tá? Você vai pegar aqui, ó, tem aqui, aqui, ó, Drive do produto, tá? Você vai pegar aqui, ó, tá? Você vai selecionar esse link todinho, você vai copiar, tá? Ou você pode estar tá indo é, clicar aqui e ir, né? Direto até o, é, o Drive, então você vai clicar. E aqui dentro do Drive, de forma totalmente gratuita, você vai é, pegar todo o material que você precisa, tá? para trabalhar os anúncios, ó, tem, temos copies, para anúncios, temos criativos já validados aqui, ó. Cara, muito top, tá? Você só não faz a tua primeira venda se tu não quiser, tá? Tá aqui os materiais, são materiais validados, ok? E são materiais também recentes, inclusive, tá? Olha só, material muito top, muito show, tá? Tem vários materiais, tanto em imagem como em vídeo, tá vendo, ó? Esses materiais, cara, é muito foda. Dá pra ver só pela qualidade do produto que Esse produto aqui, ele se vende por si só, tá? Se você fazer as estratégias que eu vou te passar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, dito isso aqui, você já pode ver aqui, ó. Olha só, esse aqui também. Nossa, isso aqui, tipo, você fazer um, um anúncio, cara, puxando pro WhatsApp, isso aqui vai dar muito foda. Vai dar muito bom, viu? Pra você fazer a tua primeira venda, tá? Como afiliado, beleza? Então, dito isso aqui, eu vou te mostrar pra você aqui agora. Um site secreto que não vamos pegar aqui, tá? Vamos entrar aqui, ó. O nosso site secreto é o anúncio.com, tá? Temos aqui, ó, anúncio.com, inclusive, se você quiser saber mais sobre esse site, vou te passar aqui no card aqui, em algum lugar dessa tela para você, ok? E aqui embaixo tá a descrição desse vídeo, tá bom? Para você já tá acompanhando todo o processo, tá bom? De como você fazer o cadastro aqui. Não vou ensinar para você fazer o cadastro, porque já fiz esse cadastro, beleza? Mas ele é bem simples, ele é bem intuitivo, mas é um site que poucos afiliados conhecem, e poucas pessoas anunciam nele tá Então vamos utilizar para a gente trabalhar a nossa estratégia okay? aqui dentro, tá bom? Você já pode ver aqui, ó, que tem vários afiliados já anunciando aqui dentro desse site. Também ele é gratuito. Você não vai pagar nada para estar tá utilizando esse site e nem para nem você é estar tá fazendo seus anúncios, tá bom? É totalmente gratuito. Vamos clicar aqui em como, tá? Dá um enter. Vamos ver que se tem algum afiliado né, anunciando os produto. Ó, você já pode ver que já temos aqui algumas afiliados, tá bom? Já é, trabalhando com esse produto tá mas cara é muito vende muito vende muito tá olha só tá em vários produtos já que a galera já tá deficiente tipo, tá bom mas tem, tem vários anúncios são anúncios agora a galera já tá muito atenta tá então inclusive você pode desbravar novos produtos tá bom porque a ideia é que você pegue todos esses produtos, o máximo que você puder, faz tá? Esses produtos físicos aqui, ok? E você atua aqui dentro, tá? Para fazer esses anúncios, é bem simples, bem intuitivo, você vai vir aqui só em colocar aqui, ó, inserir anúncios, tá bom? E você vai dar procedimento aqui, né? Com os teus anúncios, tá bom? Aqui é bem simples, tá bom? Você vai pegar aqui é, as imagens, tá bom? Do teu, aqui no Drive. Você vai pegar tudo que você puder aqui no Drive, tá? De material, atualizável, material bom, tá? Com copy também, tá? É, você vai vir aqui na e Ok, você vai pegar um produto que você quer trabalhar, por exemplo. Tá, eu vou pegar aqui, é como aqui o cocô, tá como exemplo aqui para você. Ok, você vai pegar aqui, Você vai entrar aqui, ó, promover esse produto, tá? E pronto, a solicitação aprovada, tá? Foi bem rápido, bem, bem simples. Bom, ó, então para mim já aparece aqui, ó, você já promoveu esse produto, tá? Então tá tudo certo, tá tudo ok. Ok, então posso buscar aqui. Eu vou voltar aqui na, na loja, tá? Vou pegar mais produtos, posso é, pegar mais, ok? Que eu vou me filiar o máximo que eu puder tá então você vai pegar aqui por exemplo que é isso aqui ó o life detox também isso aqui ó você vai pegar aqui ó, você vai entrar aqui em mais informações Ok e o procedimento é o mesmo ok você vai dar uma olhada aqui na página dele de vendas tá e você vai dar uma olhada aqui também na descrição para ver se o produto realmente tem material para você divulgar ele tá e temos aqui outro produto tá bom ó, do produtor certo então vai te, vai te dar uma boa comissão você tem uma comissão legal que vai realmente te propor tá um bom lucro Beleza, você é, vai vir aqui também, ó. vem aqui em promover este produto, tá? Clique aqui nele e enviar uma solicitação. Você vai clicar e ok. Tá vendo, ó, é bem rápido mesmo na hora, tá? Ele forma automática ele já te autoriza, tá? Olha só, pronto. Você já pode promover este produto, tá? Aqui, ó, tá? Então tá bem legal. Agora é você vai fazer isso, tá? É com vários produtos, tá bom? Aqui da bright beleza. Você vai pegar todos os produtos físicos, o máximo que você puder. Okay? E você vai divulgar ele aqui dentro, tá? Vai divulgar ele aqui dentro, tá bom? Do nosso site secreto, que é o anuncio.com, beleza? Outro detalhe muito importante você pode também estar tá usando também outros sites, inclusive, tá. E se você quiser saber mais sobre novos sites gratuitos, deixa aqui embaixo na descrição desse vídeo que eu vou buscar, vou trazer para você aqui um novos sites também gratuitos para te ajudar, beleza? Mas você pode estar tá utilizando por exemplo aqui o TikTok, tá? O TikTok também é uma rede social que você pode também que é um projeto, tá? Uma estrutura orgânica, tá? Vamos colocar aqui o nome do produto que é o curcumin, tá? Curcumin, tá? Aí, ele tava um, um, um, vamos ver se tem algum projeto aqui, né? dos produto, tá? Olha só, temos aqui, ó Temos produto aqui, ó Tá? Você pode ver aqui, cara Surreal isso aqui, ó tem eu três vídeos aqui no caso tá desse produto, tá então com bem, certeza bem. Ela tá vendendo, Tudo ok que ó? O curcume me ajuda com as dores nas articulações. Olha só aqui, Sim. tá? Tem um, alguns comentários Ele aqui, galera. Estou falando sobre o produto. É tá falando que onde eu compro aqui, ó, tá? Ó, onde, eu onde eu compro? Onde eu encontro? Aqui ó? Onde eu encontro, né? Então tem gente interessada no produto. Você pode ver, tá? Aqui é um produto que vende, tá? Então, não fique muito preso, tá bom? Use as redes sociais para você montar a sua estrutura, você criar um projeto online, ok? Mantenha o foco, mantenha a consistência, mantenha a constância, que eu sempre falo, né? É, para as pessoas, os afiliados, tá? Agora de plantão, estão começando agora no marketing digital. Que você vai sim fazer a sua primeira venda você fazer investimento, ok? Você não precisa de aparecer, mas você precisa de criar um projeto e ter constância e levar a sério o que você executa, tá? Então, um vídeo que é bem intuitivo um vídeo para te ajudar com, com algumas experiências minhas, tá? E também para gente que eu já apliquei, tá? Que eu uso hoje, é mesmo estruturas orgânicas que eu tenho hoje trabalhando para mim, beleza? Então, conteúdo bem intuitivo aqui, espero que tenha te ajudado de verdade esse conteúdo, o okay? que você aplique exatamente o que eu te falei pra você aqui, monta esse projeto aqui legal, bem estruturado, vai dar tudo certo no final, beleza? Galera, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, nosso conteúdo, se você gostou, deixa seu like, seu comentário, vai ser muito importante, caso você não for inscrito também aqui no canal, deixa o seu, o seu comentário. Deixa o seu like, o seu comentário e eu vou deixar para você aqui no finalzinho, passando para você mais dois vídeos aqui, tá? Nesse lado aqui, ok? E algum ponto dessa tela para você também estar tá acompanhando, para melhorar e estipular você também já aplicar e fazer a sua primeira venda com mais facilidade também aqui no marketing, aqui na internet, beleza? Então, pessoal, um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo vídeo.